Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde aqui ao canal da Diálogos do Sul. Hoje nós vamos conversar com essas duas mulheres incríveis a respeito das eleições no Peru. Nós tivemos no último domingo, dia 26, eleições no Congresso peruano. Se vocês não lembram, o Peru estava sem Congresso há quatro meses. E então teve essa eleição no último domingo a gente vai analisar esse cenário, quais são as correlações de força, o que, que a gente pode esperar para esse novo período, é um período mais curto, que vai somente até 2022, mas é muito importante porque, dado o que aconteceu com é, esse último congresso, então a gente vai ter uma ação que vai ser impactante para o próximo é, momento político do Peru. Antes de começar a, a conversa, eu quero lembrar vocês, pedir, inclusive, que se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, ativem o sininho de notificações, a gente está produzindo vídeo praticamente todos os dias, fazendo entrevistas, trazendo gente diversa, para tratar de várias questões, né, então falar de política brasileira, política peruana, então é muito importante que vocês fiquem sabendo, né, desses novos conteúdos, e dizer também que nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, que é no www.catarse.me barra Diálogos do Sul, está aparecendo aqui embaixo. É, com esse financiamento coletivo, que você pode contribuir com valores a partir de R$10, esse valor permite que a gente compre equipamento, que a gente melhore aqui a luz, melhore o som, é, enfim, pague o nosso pessoal, e é isso que está dando fôlego para a revista continuar. Claro que temos aqui o canal do YouTube, temos também o nosso site, é, www.dialogosdosul.org.br, que tem notícias, atualizações todos os dias, análises, então assim, estamos crescendo, queremos que você cresça, com a gente, mas é preciso é, essa contribuição. Música Vamos conversar aqui hoje com Zenaida Lauda Rodrigues, que é advogada e doutora em ciência ambiental. Ela está no Brasil já há cinco anos é, e vai conversar aqui um pouquinho com a gente sobre a questão do Peru. E Soledad Requena, que é mestre em ciências sociais, em políticas sociais e gênero e é ativista dos direitos humanos e da questão das mulheres. Também está no Brasil já há bastante tempo. bastante tempo, tempo já. É, esteve envolvida com a questão da política peruana recentemente, então Isso, tem bastante sim. coisa boa para contar pra gente sobre o que passou no Peru. Eu acho que para começar essa conversa é, seria interessante a gente comentar com os nossos espectadores aqui a respeito do que aconteceu com o último congresso. Era o que a gente chama de um congresso fujimorista, tinha uma maioria de fujimoristas, que também gostaria que vocês rapidamente explicassem o que é esse fujimorismo. E chegamos a uma situação de um impasse, então o presidente destituiu o congresso porque era tava uma situação bastante impossível. Mas conta pra gente como é que isso aconteceu, que bagunça que foi essa aí tá Muito obrigada, Vanessa, muito obrigada pelo convite, bom dia a todos. Bem, um pouco resumindo, eu tinha visto no, no capítulo anterior né na, que você fez, falou um pouco, resumiu muito bem o que tem acontecido no Peru. O Fujimorismo, ele tem uma participação, tinha até, bastante expressiva até antes das últimas eleições. E muito disso está relacionado ao partido do Alberto Fujimori, que a partir das décadas dos anos 90, né, ele começou a ter uma influência política no Peru muito forte. Então tem muito isso que até o anterior congresso esta força política que não concordava com a política de reforma política que queria fazer o presidente Vizcarra no Peru eh, começou a ter confrontação com o executivo. Foi essa situação que levou justamente a essa instabilidade no congresso que por uma, duas, três vezes, na a Constituição prevê essa possibilidade, né, tem uma figura política que se chama a questão de confiança que é uma figura que permite ao presidente ele eh, dissolver, desfazer o congresso caso ele veja que as propostas dele não são aceitas pelo congresso então já tinha acontecido isso segundo a Constituição até duas vezes isso já tinha acontecido com o congresso o que deu faculdades ao presidente fiscal de dissolver o congresso porque que teve esse, sal, uhum. esse tom uhum. de, de golpe? porque tinha elementos, tinha algumas... Eh, eh, aconteceu de forma muito rápida e tinha elementos que não estavam previstos taxativamente na Constituição, como o fato de o um momento em que devia ter sido feito isso e como era o ritual para fazer isso. Mas a figura estava prevista. Então, desde minha leitura um uhum. golpe. na verdade, foi a reação. sim, uma medida extrema, com certeza, do presidente Viscarra de frente o um momento de obstrução para as reformas políticas que ele estava propondo, que precisavam justamente uma reforma eleitoral, a reforma do Tribunal Constitucional, que é o semelhante ao Supremo o UCF, Tribunal, não é o STF aqui. Então, que por conveniência, o partido da maioria, neste caso o Fujimori e o Aprismo, né, que tinha uma, uma ligação muito forte no Congresso anterior, eles não não estavam contribuindo a essa reforma. E é isso, é muito interessante colocar que existia um contexto social muito marcado a população estava totalmente de acordo em uma mudança desse congresso. A população totalmente cansada Acho que isso é um sinal muito claro, uhum. não só no Peru, sino na região como um todo, desse descontento da população com a classe política em todos os países. Não A gente não se sentia representado. Isso causou um desconforto muito grande que deu esse fôlego ao presidente dele tomar uma medida tão rápida, tão abrupta e tão extremista como que foi isso. Né? Mas, desde minha leitura, ele não foi um golpe. Foi sim, um, uhum. uma questão, como eu falo, a questão dos detalhes do ritual, que ele estava na incerteza, mas que constitucionalmente ele tem nem né? e isso fez com que após né após esse respaldo da cidadania eh, finalmente o presidente conseguisse convocar as eleições que aconteceram agora no domingo né uhum. que trouxe uma série de surpresas também uhum. eh, e que agora nos coloca em um novo cenário uhum. no Peru né? de, de também ver o que que pode se ver a gente tem que considerar que é um congresso curto né vai uhum. ser um ano até abril só do ano seguinte é. porque já deve ser convocada as seguintes uhum. eleições que deve conformar um novo Congresso, mas qual é, é o importante desse evento? Que esse evento disruptivo né, da dissolução do Congresso foi especificamente para uma pauta principal, ou algumas pautas principais, que é a reforma política. Uhum. esse é uma pauta uhum. principal que certamente precisa ser feita no Peru, até para poder regulamentar nas seguintes eleições. E, possivelmente, a reforma do Tribunal Constitucional, que constituiria o terceiro, um, dos, um dos poderes né, que rige também a vida política no Peru. então Daí que era tão importante né, que o presidente eh, dissolvesse o Congresso, porque se via que o fugiaprismo, eles queriam ter controle desse poder. Uhum. Né, justamente, a nomear quem a ser os membros do Tribunal. E Isso precisa de uma reforma. Isso também isso te vai ter que ser discutido. eu acho que uma das preocupações que eu tenho a respeito é o tempo. O uhum, tempo é bastante claro. curto para reformas desse, uhum. desse tipo. Então, mas é, vamos ver como é que isso acontece uhum. e acho que é, resumidamente poderia Sim. falar por que você deu isso, né? Aham. Uhum, claro. Quer agregar? Eu, eu queria só complementar dois fatores. Uhum. Um dentro dessa análise que fazem muito bem, eu queria complementar a questão da insatisfação popular ah. então a insatisfação popular é, foi um estopim não é um uhum. estopim por quê porque uh, um, como prévio a isso houve está havendo no Peru o que está vendo na América Latina um descontento generalizado do modelo da dos políticos dos uh, do discurso versus a realidade, você vê o parlamento peruano foi tirado, eu diria se utilizou os mecanismos legais que foram, foram digamos, aceitos, pelo, mas antes disso, houve uma revolta, uhum. estava havendo revoltas populares uhum. em todo o país uhum. em relação à exploração mineira, uhum. que o congresso não dá resposta, o congresso fujimorista, porque o fujimori está alinhado com o modelo, o fujimorismo e o APRA, eles foram os que implantaram o um modelo neoliberal uhum. na década, estamos uhum. há 20 anos atrás, então uhum. era, o, o estupim foi tudo esse processo que foi a corrupção, o, o, a qualidade, o tipo de, de políticos que estão no parlamento, uhum. que estavam no parlamento, a maioria, não é? E todos eles fujimoristas ou apristas. Então, houve toda uma conexão de descontento popular, porque se o Biscarra não fechava o congresso, o povo ia tirar a ele também. Uhum. Então, é uma coisa, é um uhum. efeito já estava muito apertado, uhum. então, é importante relevar isso, o descontento popular que acontece na América Latina toda, uhum. porque muita gente fala, olha no Chile está acontecendo isso, olha no Equador, mas a gente não enxerga o Peru como que já estava tendo um descontento de 5, 10 anos atrás, só isolado uhum. e isto foi o estopim para gerar uma mobilização nacional, então o que que fez esse biscarro? ele se pegou a lei, se pegou uhum. a, a, a, a parte, digamos, formal, a parte jurídica para, eh, para fechar esse congresso. Então, por isso que o povo aplaudiu hum. sim, e o povo bem, aceitou. Sim, é ele não muito pelo qual foi fazer festa, porque tínhamos uma quantidade de parlamentares, de políticos que não representava porque hum. estavam muito ligados a questão messiânica, a questão da corrupção, a questões imorais, incorruptas. Nós tínhamos pedófilos dentro do Congresso, ligados uhum. a Fujimori. Nós tínhamos gente que fazia abuso com a família. Nós tínhamos empresários. Eu me lembro muito ao Brasil em algumas coisas. Uhum. Então, tínhamos uma decadência do parlamento na sua maioria uma decadência que o povo já não aguentou, Isso. então se juntou a, a, a demanda do povo, né? esse é um aspecto. Outro aspecto é que ainda com a, com a saída, o fecho do congresso, ainda fica muita incertidumbre, uhum. muita Uh, digamos, incerteza uhum. que vai acontecer com o Peru agora, Sim. com esse novo congresso uhum. porque o que preocupa a gente, logo a gente vai falar disso, é que se houve uma revolta popular, houve o fecho do congresso e se isso não é mudado, eu acredito que o povo peruano, pelo que nós somos e eu sou peruana Conheço o meu povo, e eu sei que ele não vai deixar o barato acontecer. É, isso que, então. que eu queria agora que a gente analisasse, porque eu tô aqui com o mapa eleitoral e aí a gente vai colocar na tela para vocês terem também, visualizarem aí. E pelo mapa eleitoral tem algumas coisas muito interessantes e outras muito preocupantes. Então, se a gente vinha desse descontentamento com o congresso que é de direita e extrema direita, que é isso que significa para o fujimorismo, né? A gente não mudou essa composição e aí tivemos né, um, um avanço da direita, uma manutenção aí de um, de um certo é, predomínio da direita, mas não temos mais nem o fujimorismo nem não, o aprismo não, não é diretamente no mapa eleitoral e nós temos aí uma diminuição, né? vocês comentavam que uh, a esquerda perdeu algumas cadeiras e a FREPAP. A gente vai falar especificamente da FREPAP daqui a pouco, mas essa composição entre os progressistas, os conservadores, extremistas, extrema-direita, se a gente vinha numa revolta, ou seja, se vinha num, num, num movimento popular, como é que a gente chegou a uma composição então do congresso? Que é mais de direita e menos, né? A esquerda perde postos aí. Bem, é, assim, primeiro que o Congresso tem uma mudança assim, bem substancial na forma da composição do, do último Congresso. Já não existe uma maioria hum, parlamentar, é, né? Claro. Anteriormente, existia é uma maioria. O Partido de Força Popular, que é o partido ligado ao fujimorismo, uhum. ele tinha 72 cadeiras, não, 72 escanhas cadeiras, né, uhum. no, no, no, último, no último congresso. Agora tem acho que 12, 12 uhum. não vai ter mais, não uhum. vai ter mais agora, nem mais vai se é o promedio ainda não está fechado toda a contagem. Então isso é expressivo. Não uhum. existe nenhuma força política que possa ter, sabe, que possa comandar diretamente o Congresso. O que é interessante, né? Só que isso também nos mostrou o cenário. Existe uma fragmentação muito grande. Uhum. São dez partidos políticos que estão agora no Congresso. Como se governa? Então a questão vai ser esse, esse novo Congresso vai demandar muita negociação, uhum. muita negociação. E sim, acho que o ponto que você colocou é, é interessante. Eu falava até faz um momento disso, né? como apesar de ser um processo que foi levantado pelo por povo. pelo povo, um descontento que está ligado certamente ao sistema econômico, ao sistema político, mas isso não se expressa em nenhuma mudança significativa uhum. na é. forma como o Congresso se, está conformado. Uhum. Né? Porque o Congresso majoritariamente está conformado por partidos que estão ligados à direita, uhum. é? centro-centro-direita. Então é muito pouco. partido de esquerda, frente amplio, uhum. né juntos para o Peru, Peru, e talvez o um não para o Peru. Né? Mônica. É, da Verônica Mendoza, né? é. e talvez o PP, né, que é o do Olhento do Mala, esse que é na esquerda, né? Até foi surpreendente, esse de é o Frepati, esse, né? Esse é, é são, são os únicos, acho que não vai passar de desses 16 pessoas, desses seis cadeiras, entre os três partidos. Okay. Tá, aí você vê, justamente, 16 ou 20 no máximo, uhum. né? você aí vê Exatamente, essa minoria. Isso responde a, a, por uma questão também. Antes das eleições, já existia uma fragmentação do, da esquerda, o que uhum. foi muito lamentável. né uhum. No último congresso, tinha só o partido de frente, acho que tinha 20 cadeiras. Uhum. Agora, entre os dois que fragmentaram, uma chegada desses 16, no máximo 17. Então, aí você vê que teve um retrocesso. né A surpresa, como falei, foi a União por ele Peru. Mas aí, e a questão é isso. Por quê? A pergunta é esse, por que a composição do congresso ainda é majoritariamente direita, sendo que isso foi causado por um movimento social? Eu acredito particularmente que isso mostra muito claramente a falta de, de informação, desconexão da população sobre realmente quais são os elementos que façam com que exista uma crise econômica, política, institucional dentro do país. Então, uhum. as pessoas, ainda a mídia, que nem aqui no Brasil, né, é vendida o fato de dizer não, é, a esquerda ela tá ligada, ela pode trazer é, algum impacto na economia, e isso é facilmente comprado pela população ainda, porque a população não entende que a, o descontento econômico social atual está ligado a uma política de direita, uhum. né? então não existe ainda essa relação muito clara na população. Então isso, esse é um aspecto. O outro aspecto que eu falava também é uh, o estigma, é o trauma que existe na sociedade peruana sobre os movimentos de esquerda, que isso uhum. para mim ainda está muito claro. Mesmo que a gente tenha um movimento uhum. de esquerda que está aparecendo já nos últimos 10, 15 anos, tá aparecendo, já é permitido falar em esquerda no uhum. Peru sem que uhum. tentem uhum. Te, te bater, não? Assim, que as pessoas fiquem com medo, mas, mesmo assim, ainda o peruano se sente com medo sobre o que, que implica essa esquerda. Ainda mais nessa narrativa né, de uhum. que ah, a esquerda é ligada à Venezuela, o discurso da Venezuela, não, de que o o exatamente o terrorismo, então isso, esse, esse, uhum. esse trauma ainda está muito forte. Então, as pessoas as pessoas que eu converso sobre esquerda, elas corrigem. O primeiro que sai é o terrorismo, claro. é o primeiro. Assim, é que né? o Peru ele viveu um momento de é, um terrorismo de extrema esquerda é, é, é. que foi realmente traumático. Também, né? Né? Do Estado. Não, exatamente, foi uma é. guerra foi uma do guerra, Estado é. contra os movimentos de, de, de revolução. Então, da era esquerda. todo mundo contra os movimentos Exatamente, muita da população, exatamente, sobretudo indígenas, nas zonas mais rurais, que não tinha nada a ver com a situação. Assim, porque, até porque a forma. Esse é muito interessante de ver, o é tão variado em sua composição social a gente não tem uma, um espectro político tão claro a ah, gente de ou de esquerda. Não, a gente tem comunidades indígenas que elas têm uma visão de uma forma de organização social muito diferente às sociedades que estão na zona mais eh, urbana. Uhum. Então elas não tinham essa, se bem, obviamente, né, o Peru é um país que tem uma história de exclusão social muito grande, e isso definitivamente as comunidades eh, no interior são as que mais sofrem disso, mas não existia uma, uma consciência muito clara sobre o que é esse esquerda e direita. Uhum. E aí bem, a violência tanto por um lado quanto do outro, que impactou principalmente essas comunidades. Então, acho que isso também ficou muito claramente marcado, mesmo nessas comunidades que foram as mais impactadas, são atualmente as mais impactadas com as políticas econômicas, elas ainda têm esse medo dessa esquerda que pode ser mais violenta, porque trouxe muita violência, então, e esse discurso cola muito rápido. Então, esses dois elementos fazem com que o, a população peruana ainda tenha muito, primeiro, a desconexão, né desconhecimento de porquê. Atualmente estamos como estamos, não existe essa ligação com o sistema econômico político político eh, neoliberal. E outro é o medo, uhum. o trauma que faz com que as pessoas não liguem nisso e não queiram apostar por essas outras propostas que são mais de esquerda. Né? Sim, claro. Eu tenho algumas coincidências e algumas particularidades em uhum. análise. Eu acho que o resultado dessa eleição, que está essa atomização não é? da, da diversidade de partidos, do... na verdade, dos que foram eleitos hoje, esses congressistas que entraram agora, muitos deles não tem nenhuma essência partidária, uhum. são grupos que sur, Ai, não sei se o meu dele, então são grupos <risos> que surgem como uma questão de do momento, são outsiders que chamamos, uhum. não é? Então você tem essa atomização dos movimentos, dos coletivos, dos, uh, dos como chama dos grupos sem ideologia aparentemente, é, mas atrás é. de tudo isso tem-se toda a ideologia. Uhum. que ela eu separo assim, ou são os, os neoliberais, os liberais, social ou de esquerda. Uhum. Ou seja, eu não vejo outra distribuição de ordem ideológica. Então, uhum. O que a Zini fala bem claro é que justamente aí a despolitização da população em geral, porque houve toda uma campanha e aí volta Fujimori, o governo do Fujimori que não só implementou o um modelo econômico, se não implementou o um modelo neoliberal que despolitiza, que é parte da estratégia uhum. do modelo neoliberal despolitizar as pessoas. Então, aí toda uma lógica que a gente tem que ter uma leitura muito ampla, muito global para entender o fenômeno, então aí surge, por exemplo, volta novamente ao cenário político Ação Popular. Uhum. Acción Popular é um partido histórico tradicional que representa o liberalismo. Uhum. Logo depois ele começa no Congresso a apoiar a proposta de Fujimori neoliberal. Uhum. Então surge o, o, o segundo grupo, que é o grupo do Frepap que surge, é, é um grupo que também existiu, que também foi suporte eleitoral, cabo eleitoral do fujimorismo, porque o fujimorismo anteve esse tipo de, então, mas eles romperam por uma questão de financiamento, por uma questão de corrupção no interior do fujimorismo. Então são vários elementos, então surge o outro grupo ligado ao Guzmán, o morado que ele uhum. é, é, seria o irmão do Uidó da Venezuela. É, mas claro, é, tem, né? então, é Não, crático. ela foi criada fora ah. ela não foi criada dentro de Peru ah. então é importante a gente se informar de onde surge este moradinho uhum. e de onde surge o Guzmán. O Guzmán foi criado lá fora no e isso falam uhum. os Wikileaks vocês têm que ler o intercept porque aí está falando como na América Latina se criam personagens outsider para cobrir os vacios aparentemente uhum. então o outro grupo que tem que ver com a, com o grupo de Antauro né Antauro uhum. o PP por exemplo Antauro o que significa o PP o que traz ele ele traz o setor mais ultra nem sequer esquerda ultra okay. messiânico al igual que o FREPÁ, só que o FREPÁ mais ligado à questão religiosa, a, a segundo a, o testamento o uhum. primeiro então é uma lógica messiânica mas o outro também não deixa de ser messiânico é a do Antaura, Arte, né? é a então o uma... antauro e antauro quem seria o irmão do Mala que foi aí, presidente do ele, o... ele foi um reservista acho que ele, isso então cércitos, né que ele, ele tem um discurso de esquerda bem pautado em nacionalismo mas assim bem radical tipo, mas isso tem radical. uma ele tem uma tese ideológica ah. ele ele recupera o que seria o grande Abelino Cáceres. Uhum. Abelino Cáceres foi um dos libertadores da, da, da, uhum. da, da do rompimento da independência uhum. e também teve um protagonismo importante. Ele surge da, depois da guerra com Chile. Então, é uhum. toda uma história que ele se baseia nesse. Tanto é que eles tomaram uma cidade anos atrás com a ideia de independência. Então, ele consegue calar nos setores mais pobres do país. Porque o sector mais excluído do país está abandonado desde, desde o início da república. Uhum. Então, ele cala nesse sector porque consegue articular a questão cultural, a questão política... E revolucionária, a questão... né? Exato. E ele todo esse discurso, discurso de mudança. Agora, em geral, esses grupos, eu, eu, eu vejo no futuro o parlamento, eles vão estar unidos. Quem falou que eles vão estar uh, comprando agendas uh, que possam quebrar isto que está uh, vigente? Uhum. Eu acredito que não. Uhum. Posso estar equivocado, mas eu acredito que eles vão continuar com a mesma agenda neoliberal de Fujimori. Uhum. De que, que estamos arrastrando toda a excelência do, do, do, da constituição criada por Fujimori. Então, o outro setor que tem minoria, que tem minoria, que seria a esquerda, os sectores, eles ainda continuam nessa questão de não entender a questão da união, a unidade da uhum. esquerda. Eles têm enormes dificuldades de diálogo, enormes dificuldades de consensuar em um projeto comum, em um objetivo comum. Isso forma parte também, de toda o, também da derrota a esquerda feita por um modelo neoliberal de Fujimori porque Fujimori cooptou a muita gente da esquerda que até faz pouco tempo, que hoje está no Frente amplo que hoje está em alguns partidos que foram parte do governo de Fujimori então, há muita coisa que a gente precisa entender esse fenômeno da esquerda, então, agora, esse é um análise do parlamento mas o povo, que a mim me interessa muito Entender a resposta do povo. Uhum. O povo, o povo peruano, nosso povo tem uma diversidade racial, uma diversidade é. étnica, uma diversidade cultural. Mesmo sendo um país menor que o Brasil, ele tem uma riqueza, mas também tem as. E muita gente tem perguntado: é bom ser diferentes ou seria melhor ser como como Uruguai, porque todos são branquinhos, todos são origem europeia, qual o melhor? Ser diversos é um debate que nunca acabamos, mas é um debate que a gente tem que colocar no Peru. Uhum. Ou seja, e a esquerda tem que se responsabilizar de debater essas questões, porque para o homem que mora na selva, para a, a mulher, a pessoa que mora na selva, ou que mora na selva, na, na região andina, ou que mora nas grandes cidades, a, a, a situação é bem diferente, muito uhum. é bem diferente, então a esquerda não consegue chegar a essa, essa, agora o povo quer cambios por isso que ele votou em o que eles votaram, porque não votaram, o, o, o fujimorismo se debilitou, eu acredito que se vai debilitar ainda mais, porque a gente espera que Keiko se apressa porque tem todo para ser preso hoje tem um hoje tem então isso vai significar isso vai uma derrota política também porque já estão sendo derrotados no parlamento eles têm um setor da população também muito pobre também muito ligado ao assistencialismo porque uhum. ele fez questão de consolidar esse grupo que acompanha que são ligados a favor ao assistencialismo uhum. então esse setor eu acredito que uh, a população, em geral, ela tem um limite. Uhum. A população peruana, muita gente, eu sempre faço análises, por exemplo, a população, ela pode ter uma resistência em termos silenciosos, mas ela está se manifestando em diferentes lugares do país que querem câmbio. E se essa mudança não acontece com esse parlamento do jeito que ele está, se se manter um modelo, se se mantém o mesmo discurso, que o povo saiu para derrubar, não enfrentam as questões, o povo vai votar ainda mais por os mais fundamentalistas. Ah, o que aconteceu já, já, né? aconteceu já. É um e aí o papel uhum. da esquerda é importante. Uhum. Porque o povo quer, quando você vê as tesis da esquerda, do Frente amplo Juntos por o Peru, você vê que eu digo, esse é o que o povo quer. O povo, quando você conversa com o camponês, com a ama de casa, com a, a pessoa, digamos, mais do, do chão, eu falo, uhum. ela quer isso que a esquerda está pedindo. Só que a esquerda não Só consegue que chegar. A, a esquerda não consegue entrar, uh, se dialogar com essa massa. Uhum. Então, aí tem o problema da, da dos sindicatos, o problema dos da sociedade civil, que que é uma total lógica também bem maluca, porque muitas vezes por que se divide frente amplo com conjuntos por o Peru. Foi pela influência das ONGs. eu tenho uma crítica enorme às ONGs, que elas influenciam demais nas agendas do país. Por exemplo, nós estamos falando que temos que mudar o modelo neoliberal E aí entra na agenda o problema da LGTBI Que não, é um, não deixa de ser um problema uhum. Mas é um problema a ser discutido sim em seu momento Mas em um momento tão conflictivo Da unidade esquerda Então você não vai colocar isso e de onde sai essa agenda? Das ONGs financiadas, muitas delas Financiadas por Estados Unidos Ou por as ONGs europeias Então aí acaba Fragilizando ainda mais é esses diálogos. Sabem que esse né? debate é complexo. O é debate, por exemplo, temas, conservador, é conservador bastante é, complexo. É, mas aí por que colocam isso na agenda? Justo no tá. momento participação onde participação se está confiando. Colocam na agenda o aborto. Colocam na agenda o tema de gênero que é totalmente desinformação completa. É, é. Então chega o po chega a população e a mídia se presta para isso. Claro. Porque a mídia forma parte de toda essa estratégia. Então, eu, eu acho que as surpresas, não só do parlamento agora, uhum. esse grupo que surpreendeu, Bastante. e os que estão agora, não sei, eu, eu não, como falam, eu tenho a minha leitura que eu não subestimo a possibilidade do povo fazer mudança se esse parlamento, se esse povo continua mantendo o seu modelo. Uhum. então Mas eu acho que isso é para o seguinte, é que não, o não. tempo do atual é muito, é muito curto. curto. Mas vai rolar muita política, nem sequer a questão legal, nem sequer a reforma. Vai rolar o contexto, vai ser muito debate político. Aí né, a gente teria que ver porque qual é a uhum. urgência? Em termos práticos, qual é a urgência? A reforma política. Porque praticamente o referendo foi para consultar essa população. E a Sim. população está com essa pauta principal. Agora, o Congresso se vai se dispor ou não? A gente vai ver. Mas eu acho que vai existir pressão, ou eu espero pelo menos que exista pressão da população de que efetivamente aconteçam essas reformas. Porque essa reforma é extremamente importante para pautar como vão ter a seguinte seleção. Então, mas é né? um Congresso tão dividido, com uma composição tão peculiar, fazer uma reforma, eu não sei nem qual poderia não ser não o acontece. resultado... Eu eu, eu, particularmente, eu sou muito, uh, nada otimista em ah, relação a dessa... Não, sabe, eu, em termos de vontade gostaria, mas a sim. realidade é outra. Uhum. A realidade me está falando essa diversidade tão complexa que está alinhada, em sua maioria, com o modelo que está aí. Sim, sim, então sim. eles acho não vão permitir... Não vai, é, o modelo não vai ser discutido. Agora, Eu agora, acho que não, então, não vai O debate neste ano e pouco que vamos a ter o Congresso vai ser um debate político e ideológico. Uhum. E aí a, a esquerda, como a direita, os neoliberais, os liberais vão ter que evidenciar e a mídia vai ter que, que dar mais ouvido a outros setores porque é quase um debate já um debate, com a, exatamente, é porque é porque é a exatamente, exatamente. e aí vem os, os partidos em geral estão apostando em ninguém que está preocupado com o país, claro. essa é a pura estão realidade, eles estão falando, acabou a eleição de domingo à noite já estavam debatendo a quem seria eleição, a eleição para presidente e a começa a briga de poder entre eles. Ah, eu então entendi. eu vejo nesse sentido, Sim. nesse eu quero ser otimista, mas eu sou otimista pelo lado do povo. Uhum. O povo vai estar olhando porque eles estão com medo, Sim. com medo da influência de Chile, a influência de Cada, porque de, de Bolívia, porque nós estamos pertinhos uhum. e nós temos influência em todas as fronteiras do que está acontecendo Sim, porque de, de Brasil, Brasil nós temos uma influência uma negativa e, e preocupante uhum. porque Brasil, no Peru, eu estive agora, eu cheguei agora e o primeiro que me pergunta, Soledad, o Bolsonaro é, é família de Hitler <risos> e não está me falando, não estou ouvindo isso de uma pessoa do chão, estou falando de gente preparada, Sim. gente mais politizada, ou seja, o que chega de Brasil para Peru é o pior, uhum. é triste, é, é o pior, triste. e é pior porque? Porque sempre o Peru apreciou pelo futebol, pela pelo as coisas boas que acontecem no Brasil, então o povo está, todos, até a de própria direita, preocupado do que estão fazendo no Brasil, os malucos, ou seja, está, é uma loucura, então, a, a nossa influência não é muito forte de Brasil não a nossa influência é de Chile do Equador e, e de Bolívia é forte Sim. então todo esse auge <risos> de movimento social movimento político está chegando com força ao Peru então se os políticos que se elegeram agora não tem essa leitura eles não têm essa leitura esse congresso vai passar Exatamente. e vem uma eleição... A questão é de que você vê uma tendência a um processo de politização, mas para onde vai essa politização? Uhum. Sabe? Ela está ficando muito órfã porque não estamos, a esquerda não está conseguindo isso. captar esses espaços nos quais as pessoas estão começando a discutir, mas estamos desorientados, sabe? Sobre o que, que qual, qual é o problema de discutir? Mas aí, mas aí, se você vê isso tá né? mim, eu acho que a esquerda mesmo a que ficou em ter quarto, quinto lugar, mas a esquerda se fortaleceu se você analisa as suas eleições anteriores. Eles elegeram a candidato, mas não elegeram propostas. Hoje hum. estão elegendo propostas. Sim. Sim. Então, somado os 5,1% do, do Juntos, uh, juntos Perú, mas os 7% do, do Frente de do Há, seis, ponto. um, seis, ponto. 6 pontos, chegamos quase 11. 11 para a esquerda ter esse protagonismo e eu, eu com muita Sim. esperança É muito bom é muito Então bom. se eles é vieram tão juntos, não unos, é. no mínimo, 22 parlamentares Porque o povo quer cambios uh -huh. não, Vamos só voltar um pouquinho para o tá. tema da FREPAP ah, Por tá. quê? Porque é um, é um fenômeno bastante peculiar é, E eu acho que esse debate <risos> pode chegar sobre a FREPAP, pode chegar no Brasil justamente por ser bem peculiar. Ali envolve é, tanto essa desconexão entre, como Soledad falava, o que é Lima, Lima está numa região litorânea. Então, Lima é uma grande cidade. As cidades de Serra que são nos Andes da e da selva que está é. na Amazônia, é. são cidades menores, com pessoas mais empobrecidas, com menos é. recursos e onde o Estado geralmente não chega. Que me parece que é exatamente onde a FEPAP chegou. E é um movimento muito peculiar porque mistura religião com política, só que não é o como a gente imagina aqui no Brasil. Então, é muito... não são os neopentecostais, É uma coisa um pouco diferente. Eles se dizem é, israeli... é que é? Israelitas, israelitas, né? Porque eles. São totalmente focados no Antigo Testamento. Uhum. E isso, nesse debate do Congresso, então eles têm uma força de 8,8%, é, é a segunda maior, pensando em termos né, de uhum. cada partido, é a segunda maior força, e eles são, até visualmente, eles parecem um pouco com esses judeus mais ortodoxos, assim, eles vivem em comunidade, eles são super conservadores, então esse debate que vai ser feito, inclusive de reformulação, é, da política com essa força política específica, que não pode ser ignorada. Eles estão uma força é, importante. É a segunda, praticamente, é a segunda, segunda a maior força política. Claro, então eu queria que vocês fizessem Sim. aí, rapidamente, para a gente hum. poder avançar um pouco, uma análise desse fenômeno FREPAP, né? É, quem eles são? O, que, que, o que, que a gente pode esperar deles? Vai esperar mais retrocesso nesses, nessas questões? Que a gente chama de cotidianas, né? De, de é, questão de gênero, enfim. É. Espera retrocesso ou não? Eles são mais inofensivos, eles estão. Enfim. Olha, essa questão do Freepap foi uma surpresa. Foi uma surpresa muito hum. grande. Eu, particularmente, mesmo que eu estava acompanhando daqui, eu não via vir. É, não, a mídia não, não captou. E, e aí não, não. tem vários Mas, elementos interessantes. Pesquisas. Exatamente. Aí tem vários elementos. Acho que você colocou muito bem no mapa como é que é o Freepap. A diferença do Brasil, essa é uma diferença muito marcada, ela é sim um partido ligado a uma a uma visão, a uma ideologia religiosa muito uhum. marcada, uhum. eles eles pautam no cumprimento da Bíblia, do Belo Testamento, dos mandamentos e tudo mais, mas ela, a diferença do Brasil ela não tem uma conexão clara com grupos de poder políticos ou econômicos, isso é uma uhum. grande diferença. Tanto que é, lá, esse o Freepapo é um partido que ele não é novo, ele já tem 20 anos, mais ou menos, né, e ele é um partido que sempre foi colocado de forma excluída, uhum. nunca foi um partido que teve uma participação política muito marcante, acho que só no, no ano 2000, no uhum. máximo chegou a colocar dois, três congressistas no Congresso, uhum. agora vão ser, não sei, acho que vão ser 20 e pouco, uhum. acho que vão ser 20 e pouco, por aí, uhum. ou 18 por aí, uhum. então é bastante importante, então é um partido que, embora não seja... <coughs> um partido tão experiente, eles não têm tanta participação política. Uhum. Então, aí eu penso de que é interessante ficar de olho, porque eu não sei quanto de, de, de manha política eles vão ter dentro do Congresso. Agora, uma questão é essa. De onde surge o, o voto do FREPAP? Eu tenho uma leitura assim, acho que você deve a três fatores fundamentais. Um, é o descontento. Definitivamente, é. o FREPAP é um voto de protesto é. da população, é porque é muito, é muito interessante ver é, a, a, toda Eu acompanhava né os, as enquetes que se faziam lá no Peru e as pessoas não sabiam, até uma semana antes das eleições as pessoas não sabiam por quem votar. Mas uma uhum. coisa estava certa, não iam votar pelos congressistas que eram conhecidos. Porque, uhum. de fato, a grande mídia dava esse golpe, né, dava esse, esse palco para eles se apresentarem. Então, a busca era quem são os novos, uhum. que são esses rostos que não estão relacionados com o tema de corrupção, que claro. foi um tema que pegou muito uhum. lá no Peru. Então, aí, e aí vem outro fenômeno curioso, né? então aí vem o voto de, de protesto. Tem o voto de exclusão, é um partido que nunca foi parte dessa elite política, muito pelo contrário, até era um partido que era relacionado até com memes, sabe? É. Era um partido tão improvável isso. que começou... E isso é muito curioso, porque esse é o terceiro fator. O Frepap não teve uma campanha política vaciada na grande mídia. Ele claro. Não teve espaço. Uhum. E acho que as poucas vezes que tiveram espaço foi porque, enfim, né, o Frepap. O curioso, Exatamente, um exótico, o diferente, diferente, porque você vê eles que são vestidos realmente, Sim. né? Que, assim Pessoas com barba, com seus vestimentos, que são muito típicas dela. Então, isso eu fui muito curioso porque eu via, só do Frepap algum tipo de movimento dias antes das eleições e em breve. Uhum. Essa, foi mesmo um meme, aí dizia, mesmo meme praticamente dizia Ah, se você não tiver não sei o que, dá oportunidade para o pescadinho Porque a relação que as pessoas começaram a fazer era Ah, são pessoas que não estão ligadas à política comum São pessoas que trazem um discurso moralista é, muito, sim, forte, muito forte não forte. De que eles vão resistir, que eles têm né, a pauta de, de na corrupção de, Do cumprimento dos mandamentos Isso chega a colar uhum. E isso traz justamente essa surpresa de que Incrivelmente, a população optou como uma uma forma, uma, uma opção né, política forte a chegar a ser essa segunda força maior. Uhum. Então, aí eu, eu passo o seguinte ponto que você quer o que esperar disso? Como eu falo, para mim o primeiro aspecto é de que eles, embora não sejam um partido novo, sejam antigo eles não têm tanta experiência dentro da ação política propriamente uhum. e ainda mais dentro de um contexto que eles vão ter que negociar eu não sei sabe eu tendo a pensar que vai existir uma sorte de manipulação vai, vai pelo menos no enquanto o sistema econômico vai ter um continuismo, uhum. vai ser muito difícil mudar isso e a outra opção que talvez me deixe com um pé ainda mais atrás sobre a respeito é justamente pelo fato de eles trazerem uma pauta muito moralista uhum. eles estão pautando questões que talvez nesse né, que você falou do cotidiano que são mais conservadores né embora eles não tenham o mesmo perfil dos partidos conservadores daqui do brasil eu tendo a pensar que se isso não conseguir ser adequadamente politizado dentro da sociedade peruana poderia ter uma tendência a um conservadorismo maior esse é o meu maior receio nesse, nesse cenário de que eles consigam acumular o, a pessoa assim como você perguntava eu é tipo é igual psl não é neste momento não é Poderia ser, talvez. Uhum. Se a gente não conseguir politizar, explicar bem como essas questões devem ser debatidas, que tanto de incidência o sistema político tem na vida do, do peruano, do dia a dia, e com, por que, que isso deveria mudar, isso poderia ser cooptado. Capt uhum. Porque o principal elemento qual é? É o descontento. As pessoas só querem uhum. postos novos, só querem pessoas novas, porque elas sabem de que o que hoje em dia a gente tem não dá. É uma onda mundial, uhum. né? Total, é nessa que, que chega. É, existe uma, um descontento grande com essa democracia mais representativa, né? isso, uhum. isso mundialmente. Só que não estamos sabendo canalizar adequadamente uhum. esse debate. As pessoas sabem que precisa mudar, mas não sabem o quê. Uhum. Então, o único é mudar os rostos, porque é a única esperança que a gente uhum. tem. Então, se eu não sei que qual é o impacto que eu posso ter na vida política, então, vou confiar no político que se supõe que o papel dele deve ser, deve esse. ser esse. Então, como eu não conheço, vamos votar, votar pelo nem. novo que apareceu no meme, porque eu não sabia, um dia antes começaram as pessoas a perguntar. Eu, Parabéns, para, eu, sério. eu Pensei que era um meme, assim, quando um amigo meu começava a recomendar pelo Frei mas como assim? E no dia seguinte eu vejo o resultado, Uau. sabe? É uma coisa muito surpreendente. Então, para mim, o que podemos esperar dele? Eu ficaria com muito receio de olhar como é que eles estão colocando a jogada política dentro do Congresso. Quais são vão ser as alianças? Eles vão manter uma pauta mais conservadora, certamente e eu não sei, né? talvez ter um pouco de esperança no tema da corrupção, um pouco de... eles já colocaram de que eles não estão dispostos a fazer uhum. alianças, por exemplo, uhum. com a força popular que uhum. ele tem, está ligado à pauta, à pauta de corrupção, então talvez daí pode ter uma esperança de que tenham certa não aliem nessas né? na mesma forma política que atuam no o congresso, né? Mas até quando e como isso vai durar, não sei. Soledadão, eu quero é, agregar <risos> um fator antes de, de pedir para você <risos> responder que é a questão é, dos Estados Unidos. Eu vejo sempre com muita desconfiança essas coisas como isso. Não existia, ninguém estava vendo, ninguém mapeou, não apareceu em pesquisa, de repente começa a aparecer memes, sugestão de um amigo indicando o voto e os caras é, chegam. É, e a gente, enquanto movimento, ligados ao movimento popular, a gente sabe a dificuldade que é de se fazer chegar uma informação, o debate que tem que ser, como que você precisa é. É, se enraizar na, na, na sociedade então, é, você, você considera que existe algum componente de fora, algum elemento de uma, uma outro tipo de manipulação dentro dessa, enfim, dessa surpresa? Que na verdade, essa influência, esse surgimento dessas, com o caso do Freepap e pode uhum. ser de alguns casos do Brasil eu tenho a, a, a segurança, porque eu estou investigando muito sobre uhum. isso, a influência externa, uhum. em criar coletivos, em criar grupos, em criar novas igrejas, em criar os pentecostais, e isso no meu país é muito mais forte. É, porque mais quem evidente. que nascia? quem afinal, Quem está atrás ah, quem do Porque do isso dia? chega nas regiões mais periféricas, então, né? então você precisa de precisa infraestrutura. Uhum. Então Uh, eu fazendo história um pouco, uhum. quem é o, o ideólogo do FREPAP? Origens do FREPAP é o famoso Atalcussi. Uhum. É um líder, mas um líder uh, que ele, a toda a teoria dele, existem coisas que ele escreveu que teve a ver com o Antigo Testamento, mas ele fez uma fusão entre o Antigo Testamento e a cultura ancestral andina. Uhum. Amazônica, da Amazônica, da Amazônica, ele andou muito, ele seguindo o Antigo Testamento, ele andou por muitos lugares, mas eu acho que atrás dele tinha muita coisa que hoje é possível descobrir, se a gente forçar muito nos famosos intercepto interceptos, liquidos, a gente vai descobrir, mas aí e com ele, em essa primeira vez que ele se lança, na, foi na década dos 2020, 20 anos atrás, o CUS promove, a, a, a, a, digamos, a protagonismo no parlamento, uhum. e se elege deputado. Eu tive a oportunidade de conversar com um dos não me lembro, faz 20 anos. Então, não me lembro, mas ele, quando eu conversei, tive a oportunidade de conhecer ele no aeroporto. Eu vou lembrar, tô, espero lembrar. Eu conheci ele no aeroporto, um trabalho que eu fiz na selva amazônica e ele falou para mim uma coisa que eu fiquei impactado. Que ele tinha sido já formado nos Estados Unidos, que ele falava o inglês perfeitamente, ele ia uhum. e vinha direto para Estados Unidos. Então, são coisas que agora com o tempo a gente vai conectando os fios. E vai vendo, ou seja, que eles aproveitaram desse famoso teórico, a Taucusi, para criar algo que era importante criar. Uhum. Assim como os evangélicos, os, os pentecostais, os todos das diferentes igrejas. Então, este personagem, na época, foi muito respeitado, até por Fujimori. Uhum. Todo mundo respeitava, porque era um tipo como Cristo andava por todo, qualquer é lugar do país. Armando comunidade, e aí houve logo depois muita influência externa, porque aí começam a levar gente jovem. Este, este deputado que estou te falando, ele me falou que tinha, morava, tinha morado cinco anos, seis anos nos Estados Unidos, e que ele estava chegando a Pucalpa, uma região amazônica, a armar a igreja dos israelitas do FREPAP. Então. É. A gente não é ingênua, né? A gente não levantou agora Então, e é quando a gente Começa a, gente a ver as é. pesquisas De em todas as partes da, do mundo Na América Latina, na África uhum. A gente descobre que se Trás disso tem gente de fora assustando. Então nesse contexto, para entender Como surge o contexto Já a nem falou, insatisfação popular Desânimo dos políticos Tradicionais, o a questão da pobreza o assistencialismo, então é ante isso aparece o famoso grupo de Atalcusi, porque eu vi nos memes em muita e aí tem a ver as redes sociais é. de onde vêm esses pacotes preparados, listos com a na campanha política lembrando Atalcusi. É uma transformação é, então, interessante de ver como então, você dá o debate político, sabe, as novas mídias Então, né? as mídias se ocupam, as mídias se ocupam um papel importante, porque oh, o jovem, eu estava vendo, eu estou curiosa, perguntando ao pessoal do Peru, qual que é a média de idade que votou no Frepap. esse é um dato a descobrir, oh, é e príncipe. os pessoal estavam me falando, jovens! Oh. Oh. Então aí você vê quanta ausência da esquerda A aí, que aí... a gente tem no debate político Então, né? aí vem a questão Esse, esse surge, para mim FREPAP surge como uma resposta ante a insatisfação popular dos políticos tradicionais os, os que historicamente dominaram uhum. Vem a influência da mídia, dos meios que começam a surgir nas redes sociais, imagens já esquecidas por nós. Uhum. E por quê? Porque na época, talcusi era considerado, e lembrou muito a memória de muita gente, Atoukusi era um, um ser, um ser simples, um ser humano que andava sem sapato, com chinelo, com sua roupa de israelita, e, era, e muitos das suas uh, sectas, porque eu acho que eles se eu sectas Não, sectas, sectas religiosas Seitas é, sectas religiosas Então eles andavam, e eles eram totalmente, inclusive eram vítimas de burla sim, Ou seja, é a esquerda fácil. ignorava, sim, a direita sim. ignorava, sem assim, qualquer coisa é. Subestimavam a capacidade que eles estavam construindo ao longo desses anos silenciosamente ninguém, você, na selva, é muito forte na região amazônica a presença deles tanto é que elegeram, não sei se está confirmado que a maior parte dos congressistas eleitos são da região amazônica ah. e da de, região andina então, eles fizeram o trabalho deles agora, quem financia isso? é uma boa pergunta é, então, quem está pergunta. atrás disso? então, o que eu vejo já, os essa presença deles, eu sou, sou muito firme, eu não tenho dúvidas que eles vão se prestar a fazer alianças de direita, alianças de ultradireita uhum. não só no campo do conservadorismo, sino no campo da economia, economia. no campo da manutenção do, da exploração mineira de maneira destruindo o país, ele tem ambiental, não se coloca na agenda. Eles não vão colocar. Primeiro, porque eles não, não vão se alienar né? direto. Porque também a gente está subestimando a capacidade. Eles têm formado gente lá. Uhum. Tem gente formada. Então, eu não vejo com expectativa. A corrupção pode ser uma agenda para a mediática, mas eu não sei se eles estão dispostos. Pode é ser instrumentalizada. Que, que né? Se eles estariam dispostos, por exemplo. A, a, a pensar que a Keiko não for a pressa. Eu duvido. Claro. Eu duvido, eu tô quase certeza que eles vão falar pela libertação do Alberto. Do Alberto, é. Alberto Fujimori. Então a gente tem que ter... Eu, eu tenho uma certeza... Não é que eu tenha a verdade, pode ser que eu estou equivocado Mas é porque eu tô vendo essas movidas de como se instalou esse parlamento agora. Uhum. Então esse parlamento está desenhado do jeito que querem os interesses que vão além dos interesses do uhum. meu país. Uhum. Eles querem, eles queriam isso, eles uhum. baixaram um recursos. Né? A ação popular, a tendência do que ganhou em um primeiro lugar, ele vai alinear com o neoliberalismo, ele uhum. já se alinhava com o neoliberalismo sempre. Uhum. Uhum. Então, com a corrupção também, porque o, o, o, o que agora vai assessorar a bancada de ação popular é um cara alinhado com a corrupção, gente. Vamos me falar que vai contra a corrupção? Ah, e eles também não. Ele... Eles, eles estão então, contra a reforma do, do, do, do Congresso. Isso. Tá? Então aí você Eles já não queriam aprendendo. tirar, não queriam acabar com, com fizeram o que fizeram questionamento a Exatamente. Então. Ação Popular, eu, eu acredito, eu acredito nesse ano e meio que, que temos como uh, o contexto político do país. Eu acho que vai ser um, um ano muito convulsionado, muito convulsionado por as então, exigências populares é. As uhum. exigências populares, porque o povo já cansou gente, o que está acontecendo no Chile Tu tem maior mostra que isso uhum. Então, porque muita gente fala, não, o Pinochet que entrou, o né, neoliberal, não, no Peru entrou como Fujimori Uhum. Não é agora, mas mesmo vocês se uhum. está entrando agora. Mas não. Então, permanece, não? Porque então, não mudou nada desde a de Fujimori então, e o sistema continua. Hoje, por exemplo, agro, é interessante entender isso. agroindústria, que é um dos. Além da minoria, agroindústria é um dos maiores pontais da economia peruana. Uhum. Então, qual o maior uhum. contingente de trabalhadores que está na situação, da, da digamos, laboral, está ativa, mas são 70% mulheres, uhum. em condições que muitas dessas empresas agroindustriais exigem as mulheres utilizar uh, uh, uh, fraldas descartáveis para não fazer xixi porque a produção tem... Então, está acontecendo muita coisa que a campanha eleitoral, que muitos dos parlamentares não colocaram na agenda problemas sérios, problemas de contaminação ambiental. Vocês têm o brumadinho, nós temos um monte de brumadinho do Peru. Uhum. Então, temos o contexto da mineria, a exploração dos recursos naturais, temos uma suposta estabilidade econômica que com a crise, eu é não sei aparente. até onde vai. É. Então, é, é, o é uma é uma resposta a essa insatisfação, mas também pode ser, como falam, o verdugo nosso. Uhum. Entendeu? Esse uma é... última questão. O nosso tempo já estourou, Oi, mas. Meu Deus. Mas vamos, vamos fazer aqui uma última questão que eu acho é. importante. Eu, eu estive recentemente em Lima e viajei pelo Peru com essa coisa de mochilão aí. É, seria... é, já tem um tempinho, 2013. E a questão ali muito tocante é a questão da mulher na sociedade peruana, né? E também me chamou muita atenção eu ouvindo um comentário de uma jornalista que é especialista em América Latina, ou seja, correspondente né, na Argentina, que fica ali na Argentina dando opinião sobre todos os outros países. E ela falava o seguinte, que na revolta, nas revoltas, uh, tanto na Bolívia quanto no Equador, não havia protagonismo feminino. No Chile, sim. Porque teve o movimento né, da. Agora me yeah. foge o nome, da mas da, daquela performance, é da verdade. música do violador, são que todos. Que são você, mesmo. é você, né? <risos> mas ela dizia isso, que na Bolívia, no Equador, é, não teve protagonismo feminino. E eu pensei, poxa, será que não teve esse protagonismo feminino? E aí, olhando para o Peru, olhando para esse movimento que vocês estão me contando que existe, de uma sociedade que está se movendo pelas bases. Quero perguntar para vocês, como é que é o protagonismo das mulheres no Peru? E se é isso, né? Ou se o movimento é totalmente dominado pelos homens, como é que funciona? E a questão, rapidamente, é, de gênero colocada nessa nessa eleição. Particularmente nessa eleições, eu não consegui ver assim um movimento só feminista, não só liderado por mulheres que tenha sido um protagonismo muito grande. Uhum. Que eu não consegui ver. Tem lideranças políticas, que nem a Verônica Mendoza, acho que foi importante. Uhum. Tem lideranças que estão começando a surgir, isso é interessante, é. do do anterior congresso, Marisa Clave, né tem várias é, eh, lideranças que estão surgindo, que inclusive elas, se não me engano, elas estão pautando criar um novo partido político, porque muitas delas, novamente, né existe essa fragmentação da esquerda, o que é bastante interessante, porque são pessoas que definitivamente estão eu vejo elas comprometidas com uma pauta progressista muito, muito bem colocado, só que é, ela não tem ainda esse protagonismo, esse espaço que talvez seria necessário para debater bem a questão política, né? E, e, e eu acho que deve existir essa tendência mais para o seguinte ano. Não é. agora, porque agora foi meio que emergencial. Você é. vamos tentar conformar o que a gente tem porque é muito pouco tempo. É. Mas acredito que esse grupo de mulheres que foram congressistas e que agora vão tentar ter essa participação mais política mais marcada, elas podem talvez se trazer um novo ar, sabe, de maior articulação de mulheres, que eu acho muito interessante, muito bom. No Peru isso seria particularmente novo, é. porque sempre foi... Como, é, coberto por homens, né? A participação política foi muito faltada por homens. Só agora que eu vejo mulheres realmente, como a Verônica, né, que estão colocando o rosto como o rosto de uma alternativa política. Uhum. Então acho que isso é um movimento interessante de acompanhar, né, para ver que qual vai ser o resultado disso, né? Uhum. Eu, eu diria que as mulheres se si estarem todas, as mulheres bolivianas, as mulheres equatorianas em todas. E as mulheres peruanas também. Os movimentos de, de, do Equador, da Bolívia, do meu país, eles si têm a presença das mulheres. Isso não podemos negar. As mulheres na América Latina, especialmente nesses países, é muito forte. Elas sempre estiveram à frente das grandes lutas, das grandes demandas pela democracia, contra a ditadura, isso sim. Agora. O certo está que o predomínio masculino, o predomínio androcêntrico, o olhar da política só, exclusividade, espaço do homem, esse é muito forte é muito em nossos forte. países. Uhum. É muito. Nós tivemos épocas onde as mulheres se elegeram, se elegeram mulheres em épocas anteriores, mas não eram essas mulheres que a gente esperava. Então. Aí vem o debate, tem que ser mulher por ser mulher, não, tem que ser mulher uhum. e defender as causas das maiorias. Uhum. Então, e quando surgiam figuras desse tipo, o predomínio machista, o predomínio patriarcal é muito forte em nossos países. Uhum. Então, elas se mantiveram, eu acho, ainda se mantém em uma posição de minoria, ainda em uhum. posição de subordinação, ainda em uma posição de de fragilização, porque estar um mundo masculino tão forte como os é nossos países, esses três que você falou, e o resto da América Latina, confrontar com a, os políticos homens é, é um espaço talvez muito mais selvagem que uma guerra uhum. quem vive na política vai entender isso então, isso, por isso que não. Agora, o Chile, por que, que você porque o Chile é o diferencial de todo eles nessas recentes mobilizações, onde as mulheres um porque tem uma história que é importante lembrar. Há dez anos atrás, mais ou menos, se não me equivoco, houve um movimento grande dos jovens pela gratuidade da ensinança no Chile. Uhum. E nesse movimento surge uma liderança, mulher, é a Camila Vallejo, que foi uma liderança, uma jovem que hoje é parlamentar, uhum. E que ela trouxe com, com ela o um contingente de feministas, o um contingente e se gerou uma, se gerou uma geração uhum. de mulheres extremamente, digamos, é mais, politizada, uh, mais né? politizadas. Então, gente, tragédia que chama, né? A câmera parou de gravar na hora que a Soledad estava concluindo o raciocínio a respeito da participação das mulheres. Eu vou fazer um breve resumo aqui, mas já fica aqui o compromisso de convidá-la numa outra oportunidade para fazer, uh, fazer uma entrevista estritamente sobre a respeito da questão das mulheres na América Latina. Bom, o ponto levantado por ela é que, sim, as mulheres de Peru, Equador e Bolívia têm participação muito importante nos protestos, mas isso foi muito invisibilizado pela mídia. Inclusive, toda a participação feminina, toda a história, a trajetória, a luta dessas pessoas são invisibilizadas, tanto porque o país é um país, esses países, né, são muito patriarcais, onde o machismo é realmente muito forte, tanto porque é, a participação dessas mulheres também recebe toda essa carga, né, desse patriarcado, então são invisibilizadas e ela fez também um, um percurso histórico, lembrando que na Bolívia agora as mulheres estão reivindicando o legado da Bartolina Cisa, então tem as Bartolinas, que tem esse movimento que está se espalhando aí pela América Latina, que é um movimento de... ela foi uma líder indígena que lutou na, pela libertação da Bolívia, então... Esse movimento está sendo agora mais reivindicado e, por fim, é, existe uma diferença histórica entre gerações. Então, a geração, a geração a que ela pertence, a Soledad, era uma geração em que as próprias mulheres que participavam dos movimentos eram também machistas e tinham atitudes, ações machistas. É, e hoje não, hoje é, não, não tem tempo, irmão, então, Hoje, é, as mulheres não têm mais espaço, não têm tempo pra brigas, picuinhas e disputa de poder entre elas. Então, e, essas, essa nova geração, então é isso, uma esperança dessa nova geração de que essas mulheres realmente vão fazer a diferença. Bom, tentei resumir ao máximo o que foi que ela falou depois que a câmera parou de gravar, é... Essa ficou uma entrevista, de fato, bem grande, maior do que a gente tem feito comumente, então, deu mais de uma hora já de, de gravação. Eu não cortei, como vocês vão ver, eu não... viram? Eu não interrompi, primeiro, porque eu não gosto, é... porque eu achei o debate muito interessante, eu acho que é muito importante a gente compreender o que está acontecendo né, no Peru, e, e também nos outros países da América Latina, enfim. Então, é isso. Vai esse debate, é, vai o um vídeo praticamente aí na íntegra. Espero que vocês tenham paciência, que gostem desse conteúdo. E quero destacar, é, ressaltar que é muito importante, porque a gente vem fazendo, a gente está publicando vídeo praticamente todos os dias, é muito, muito importante a sua contribuição. Então vai lá do Catarse, se você assistiu o vídeo até aqui, vai lá no Catarse, faz uma, uma contribuição mensal a partir de R$10. Pesa pouco pra você, não pesa nada É menos que uma assinatura de um jornal É menos do que qualquer coisa dessa E vocês estão vendo que a gente Pega esse dinheiro e usa aí Pra comprar equipamento, paga táxi Enfim Pra coisas que nos ajudam a crescer E fazer esses vídeos, esses materiais A gente também tem o um site Com uma produção crescente é, Focando sempre, claro, na qualidade Bom, então é isso, gente Obrigado por terem estado com a gente até aqui Até a próxima